Olá, tudo bem? Quero começar esta mensagem de uma forma diferente. Preste atenção na imagem que você vai ver aqui no vídeo. Não, não precisa me dizer o que você viu. Eu posso imaginar o que a grande maioria das pessoas acabou de ver. Mas antes de mais nada, quero lhe fazer uma pergunta. Como anda a sua perspectiva? Quando fala em perspectivas, lembro me da frase de Jim Rohn. Não importa a direção do vento, o que importa é a posição das velas. Como você vê essa pandemia? Como você vê a morte de um ente querido? O fim de um relacionamento? Tentou três vezes o mesmo concurso e não passou? O que seria limitação para uns é oportunidade para outros. E acredite, neste caso, os outros serão melhores-sucedidos. Por quê? Simplesmente porque aprenderam a mudar a perspectiva, transformar impacto e impulso, mudar o campo de visão. Agora, pare um instante e responda, como você está vendo a sua vida neste momento? Completamente fracassado? Uma pessoa na média, razoavelmente sucedido, ou velho demais para tentar? não importa o que você deseja se realmente for um propósito em sua vida sua perspectiva precisa estar alinhada para alcançá-lo você precisa ter plena convicção de suas capacidades e potenciais e se não os possui, obtenha-os, desenvolva-os todo ser humano possui potencial inimaginável mas desenvolvê-lo é a habilidade de pessoas que aprenderam a ter uma perspectiva positiva nas mais diversas situações talvez neste momento em sua vida você esteja passando por uma intempérie e está se perguntando Como posso eu suportar isso? Quando eu estou nas situações mais difíceis, eu costumo fazer a seguinte pergunta O que eu posso aprender com essa situação? É preciso mudar o campo de visão Talvez seja a hora de você mudar o seu campo de visão E eu posso te provar que se você mudar o ângulo da visão você estará mudando com certeza a sua perspectiva e trazendo um novo significado. Lembra daquela imagem? Pois bem, olha ela aí de novo. Ficou surpreso? Se você está se vendo sem saídas neste momento, apenas saia de onde está. Eu tenho certeza que sob um novo olhar, novos caminhos se apresentarão. E você escolherá com certeza o caminho rumo ao sucesso. Mude a sua perspectiva. Em breve, estarei postando conteúdo exclusivo aos participantes do Telegram. Vai lá, faça parte você também. Se você gostou, peço que curta, siga, compartilhe e me ajude a transformar o mundo. Acredite, você é a essência do sucesso. Um grande abraço e fique com Deus.